Ok, Lesson 4. Como se diz, Dal? Olá, senhor. Hello, Good. Hello, sir. Como é que se diz até logo, Carol? Goodbye. Goodbye. Pode ser see you later, que é literalmente te vejo mais tarde. Uh, see you soon, é outra coisa. Uh, Nádia, pergunte a Eze como ela está. Não, onde ela está, como ela está. That's okay. Não tem que pedir desculpas. Uh -huh. Não me fere muito. Uh, uh, como como você está? Uh -huh. Where are you? É Onde você está? É... Isso, se lembra dos índios nos, nos uh -huh. Velho Oeste. west? How? How are you? Uh, eu não entendo inglês. Já esqueci seu nome. Yes, Andrea. Eu não entendo inglês. I don't understand English. Understanding, English? Good. Uh-huh. Uh, Sam, me diga para Del que ela entende muito bem. Falar. Você entende muito bem. Good. E como é que você ia responder a isso? Yeah. Good. Ok. É válido. É uma resposta válida. Uh, pergunte a ela se ela é brasileira. Pergunte a se ela é brasileira. E sua resposta? I am. I am. Hmm. Yep. Good. Uh, diga, is, diga para a Nadia que ela não é brasileira. Uh, aren't pode ser. Uh -huh. Mas quem? Uh, you aren't Brazilian. You aren't Brazilian. So, pode ser you are not. Ou aren't é mais uma contração de are com not. You aren't Brazilian. Uh, agora, Nádia, pergunte a ela de onde ela é. Where, where are you from? Where are you from, right? So, tem where are you, que quer dizer onde você está. Where are you from, que é de onde você é. Where are you from? Where are you? Eu sou brasileira. Del. Ok. Uh, Sammy, pergunte a ela se ela é americana. americana. Good. Diga, eu não sou americano. I'm also American. Very good. Carol, pergunte, Andrew, se ela entende português. Responde que não, não entende. Não, good, é? <laughs> <laughs> eu? I? A resposta curta, no, I... Don't, yep. No, I don't. A resposta, uh, complexity, no, I don't understand Portuguese. A resposta, uh, Sinto muito, Izzy, sinto muito eu não entendo português. I'm sorry, uh, I don't understand português. Good. Pergunte, Nadia, pergunte Izzy se ela entende. Are you, are you understand português? Are you understand português? Do we understand português? Do you understand Portuguese? Good. Eu Foi entender? Que pressão! Eu sou fofinho. Ah! <risos> uh, diga, uh, Al, diga para, para que que ela não fala inglês. E sua resposta é isso? <risos> ok, a ah, diga a ah, me diga para dar que ela fala um pouco de inglês. Qual foi a primeira palavra? Não ouvi. Não, acho que não colocou R. Eu acho que eu tinha ouvido do, mas acho que foi só meu ouvido que Eu escuto muito música com fone de ouvido, sabe? Mas vai, vai ser you don't... Como é que foi? You, sei lá. Ah, you speak a little English. You speak a little English. Então, acho que talvez foi isso que falou. Mas realmente não ouvi. Okay. Uh, diga, Dell, diga, mas eu não entendo. Aí ok? Good. Yeah. Very good. Uh, diga, Nadia, diga, eu não falo muito bem. very good. Perguntinha de onde ela é? Where are you from? Good. All right. eu entendo um pouco, Carol, eu entendo um pouco e eu falo um pouco. A little. A little. Uh -huh. cuidado, Se lembra que ele está colocando o somzinho de vogal depois de speak. Não, é speak, speak, speak. Speak. speak. Yeah, good. Ok, vamos falar então de East 52nd Street. Okay, mas vamos começar com where is. O que que dizer where is? Onde é, onde está, mas como nós temos aqui, onde fica. Quem já fez inglês e aprendeu que ficar é to stay? Alguém já aprendeu ficar é to stay? Good, então não tem que esquecer nada. O que acontece? Ficar é to stay, nós vamos ver no futuro, nós vamos usar ficar. Só que em inglês, para coisas fixas ruas, como é nesse exemplo, igrejas, escolas, hospitais, todas as coisas fixas, literalmente não fica, onde fica a rua, em inglês nos perguntamos onde é a rua, a tradução literal é é, então por isso que nós usamos where is, em vez de where stays, okay? geralmente... Ficar vai ser stay, mas, mas só com coisas móveis. Se tiver uma criança, criança eu falo fica aí, é stay there. Porque sabemos que a criança nunca fica parada. Então, não é uma coisa fixa. Stay here. Stay here. Yeah. yeah se, porque eu apontei para lá. Yeah, so, se, se eu falar fica aí... Stay there, fica aqui. Stay here, right? So, nós, nós vamos ver depois de falar do endereço, nós vamos falar como responde, ok? So, primeiro. Os endereços dos Estados Unidos geralmente vão ser direção East, e leste. S é S, tá? Mariana, é um S aqui, tá? Né? Também S, tá? São North para o norte, South para o sul, East para o leste, West para o oeste. East direção primeira, leste. 50 seconds. O que quer dizer 50 seconds, literalmente? Alguém sabe? Mais alto. Quinquagésima segunda. Eu vou falar cinco vezes porque levou uma semana para aprender quinquagésima segunda. Eu não quero sentir que eu perdi essa semana. Então eu vou falar quinquagésima segunda pelo menos cinco vezes. Exatamente. Então, é o que acontece? Duas coisas. Primeiro. Nós não falamos Rua 52, nós falamos a 52ª Rua. Então, as ruas são numeradas, principalmente nas cidades grandes, onde usam muito número para nome de rua. Mas a segunda coisa que nós podemos perceber é que 50 quer dizer o quê? Quer dizer 50. Então, nós não vamos mudar. Você não tem que ir de 52 para 52ª. Que injustiça isso para alguém aprendendo português, você não acha? Quem acha? Ok, so, 50 seconds. Então, nós vamos mudar só o segundo número. Então, se for, por exemplo, 30, 30 32, ruas 32, seria 30 seconds. É só 30 É E segundo? 30 segundo não 32 segunda okay? Então, como é que fica? Primeiro... só so, mesmo como vocês têm primeiro assim nós temos o nosso jeitinho também que é, pegamos os últimos, as últimas duas letras e colocamos lá em cima. First, também com S T, vai ser first, second, third, fourth, fifth. Daí, vai repetindo, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, até vigésima primeira. Onde nós temos, twenty first. Aí vai ser 21st, 22nd, 23rd, 24th, até 31st, onde vai ser o okay. quê? 31st. Okay, so 20, 30, 40, 50. ok? E tem um vídeo sobre isso, pode clicar aqui para ver. O primeiro vídeo que eu fiz, não, eu ainda não estava tão profissional como agora, mas foi, alguém pediu para eu fizer, daí foi assim que começaram os, os vídeos, que alguém pediu especificamente sobre os números ordinais. Então, vou colocar lá também no link desse, desse, uh, desse vídeo, quando eu colocar esse vídeo. Ok, então como é que se diz, uh, Al, como é que seria? Onde fica Rua 52 Leste? Sure. Uh -huh. So, where is east, direção, 52nd, nome da rua, street, a palavra para rua. East, 52nd, street. Agora, na resposta. Fica aqui. Como é que é aqui? Aqui. Here. Fica? stay, mas nós usamos is, right? Então, literalmente, é, nós usamos é aqui. Como é que é é aqui? Here. It's here. Mas é, não é is? Não seria is here, é aqui. Por que, que tem it na frente? É uma pergunta injusta. Porque não sabem, mas eu vou dizer. Por que, que tem? É porque o verbo to be sempre exige o um nome ou um pronome. Okay? Não pode ficar só is here. Temos que saber o que que é que fica aqui. Então, it, literalmente, é ele ou ela sendo coisa. Então, nessa resposta, nessa pergunta, onde fica Rua 52 Leste, it quer dizer ela fica aqui. E nós não podemos deixar. Ou você tem que responder com East 52nd Street is here, ou nós podemos usar o pronome it para tomar o lugar do nome. Mas tem que ser ou uma ou outra coisa. It is here. Como é que seria fica lá? Here. Mesma coisa. Daí esse it é contração de it is. Nós usamos muitas contrações em inglês para fazer a frase mais fluida e mais rápida, para falar assim. Nós Somos da terra do fast food, então fazemos, queremos tudo... Yeah. All right, any questions? Pergunta sobre isso? Okay. Tem outro nome de várias ruas que é park, ou seja, a rua que passa perto ou, ou vai até o park, o park, o parque. Não, daí vai só th depois sixth, seventh, eighth, mas vai ser só colocar th no final. É. Yeah. Boa pergunta. Okay, so nós temos Park Street, que é rua, literalmente Rua do Parque, Park Street. So tem Park Avenue, right? So Rua do Parque, Avenida do Parque. Por que que Park Avenue lá em Nova York é chamado Park Avenue? Fica perto de quê? Mas fica perto de quê? Que parque? Central Park, right? Parque Central de Nova York. Okay, so Avenue é se pronuncia, como eu falei, nós, nós roubamos dos nos franceses é Avenue, e se não pronunciar certo com a sílaba tônica primeira, fica muito fácil falar Avenue, Avenue, daí você acaba Avenue, daí você já começa um bigode assim e comendo crepes, sei lá, <risos> mas é Avenue, a sílaba tônica é a primeira, Avenue, everybody Avenue, Avenue, Park, Park, avenue. Avenue. Park, avenue. Park avenue, where is Park Avenue? Como é que seria uma resposta para where is Park Avenue? Como é que seria fica aqui? It's here. It's here. Ah, sem, sem ser pergunta pergunta, porque eu, eu preciso a, a sua resposta. Então, se você perguntar, daí eu não vou saber. It's here. It's here. Good. Sandra, como é que seria? Fica lá. Not. <laughs> Not. <laughs> so, it's here, fica aqui. It's... Fala it's there. Yeah. só so, se lembra que TH, nós temos dois jeitos de TH. Tem think, de só soprar, e th de abelha. Aí esse é de abelha. There. Everybody, there. Yeah. There. Yeah. there. There. Aí vai ter que colocar a língua para fora. There. Yeah. <risos> o problema é que tem dois sons matadores de brasileiros aprendendo inglês, que é TH. Ir de porta. There, there, okay, there. It's there. Agora, como é que seria? Al, como é que seria? Avenida Park fica lá. Eu vou ajudar. Okay. Primeiro, se lembra que em inglês os adjetivos vão primeiro. Isso não é cadeira preta em inglês, é preta cadeira. Black chair. Os adjetivos sempre vão antes, porque nós queremos saber como é que é a coisa antes de você falar a coisa. Então, ao invés de Avenue Park, vai ser Park Avenue. Como aqui foi East 52nd Street, é o nome é 52nd, vai antes de Street. Okay? So, Park Avenue, it's there. Então, quando nós temos it is here, por que, que nós temos o pronome it? Para se referir. Então, para tomar o lugar do nome. Está tomando o lugar de East 52nd Street. Daí é it. Então, se tiver o um nome, o que, que não precisamos? O it. Right? Não precisamos do pronome. O papel do pronome é tomar o lugar do nome. Então, aqui vai ser só Park Avenue is there.